E aí pessoal, queria convidar vocês a participarem do evento NETSTORM que ocorre nesse dia 13 de abril aqui no Tecnocinos. O evento contará com vários especialistas de diferentes áreas como gamification, transformação digital, segurança da informação, internet das coisas. Eu vou estar falando no evento sobre singularidade tecnológica, um evento que deve ocorrer em breve a partir dos avanços que a gente tem tido nas áreas de tecnologia. É, esse evento deve mudar a forma como nos comunicamos e nos relacionamos na nossa sociedade. Então venham para o evento, vários assuntos super legais, super é, tendência da, da área de tecnologia. Né? Participem. É, então, aqui no Tecnocinos, dia 13 de abril. Para saber mais, acesse o site netstorm.global. Conto com a presença de vocês e nos vemos lá. Abraço!